Sábio, e a gente tem em aprender que os tesouros que aqui temos se vão todos perecer e a vida que é curta e o tempo voa na canção, às vezes nosso amigo às vezes nossa perdição uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Ah, ah, ah. Por isso aprendemos A tesouros a juntar Lá nos céus, pois não perdemos Não há como se roubar A troça e a ferrugem Não conseguem corroer Está tudo armazenado Esperando por você Não se engane do que é certo Abra os olhos pra enxergar A riqueza vai num gesto E seus valores vão passar Não se engane do que é certo Abra os olhos pra enxergar A riqueza é algo incerto Mas Cristo veio lindo.